E aí, pessoal, Wordap Zero na área. Beleza, galera? Seguinte, mano, mais um vídeo de The Last Day, mano. Last on day. Caramba, agora eu esqueci o nome do jogo. Mas, enfim, eu sempre esqueço o nome do jogo. <risos> é, e é o seguinte, galera, voltando aqui, hoje eu vou dar dicas de como... É fazer com o seu acampamento aí, tá ligado? Muita gente tem essa dúvida e etc E hoje eu vou passar essas dicas aí, espero que sejam bastante úteis Galera, seguinte, eu acho que vocês já descobriram que tanto o chão como as paredes você pode upar, né? Ele requer uma quantidade X de recursos, mas você pode upar No caso aqui, ó, eu tenho o chão aqui já level 3, tá? Tá? Que é o level máximo, aparentemente. Porque eu precisava colocar o tanque. Então eu só fiz só nessa região. E agora eu vou para as paredes. As paredes o level máximo é level 3 também. Então minha parede boa parte está no level 2. Entendeu? E outras no level 1. Aí você pergunta, mas isso é o que vai garantir a segurança? No caso de hordas de zumbi? E eu te respondo que não, galera. Não é isso que garante. Existe outra coisa... Que vai garantir aí sua proteção contra hordas e intrusões que vierem a curiar seu acampamento. Que o que é? São os espinhos aqui, essas trepes aqui ó, que você faz. Entendeu? Isso daqui, pra você ter uma ideia, eu coloquei e eu tô a umas 3, 4 hordas de zumbi sem sofrer nenhuma consequência aqui no meu acampamento. Ele tá bonitinho, eu não tenho que ficar tendo retrabalho nenhum. Entendeu? Por causa dessa, dessas traps aqui. E outra coisa interessante... Que ninguém consegue chegar perto. Ó. Se você chegar perto, você já sofre dano, tá? Até eu mesmo. Então, por isso que eu coloquei esse espaçamentozinho, tá, galera? Exceto aqui... Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Se vocês estão dentro do acampamento e tipo... Ah, eu tenho um baú aqui, eu preciso vir aqui, ó. E eu encosto, eu sofro dano. Entendeu? Isso talvez seja até um, um bugzinho do jogo, tá? Mas aí por isso que eu coloquei um quadradinho de espaçamento. Porque no restante, ó, posso trafegar normalmente e não sofro dano algum, tá? E agora, eu tô lutando aí pra, pra upar agora meus muros. Porque aí eu posso upar meus muros tranquilamente. Que sei que não vou ser pego por nenhuma horda de zumbi. Que nem eu tinha essa parte aqui dos meus muros, antes de eu colocar essas traps. Tava level 2... Essas partes aqui, vem uma horda de zumbi, devastou tudo, eu tive que começar do zero. Então, tipo assim, é muito retrabalho, se você não se precaver usando essas traps, tá, galera? E essas traps, elas não são difíceis, tá, de conseguir, ó. Você desbloqueia aqui, eu acho que no level 30 e pouco, tá? Então, você só precisa de 10 madeiras, 5 cordas e 2 metais, então é muito fácil de fazer, galera. É muito fácil, não é à toa que eu já preenchi meu acampamento. Eu só não preenchi aqui, ó, esse lado aqui, porque não dá, ó. Tem uma delimitação. Então aqui vai ficar protegido somente por muro, tá? Mas mesmo assim, galera, o meu muro desse lado, como vocês podem ver, foi o primeiro lado que eu coloquei level 2. Justamente de forma estratégica, pensando nisso. Porque pra você quebrar um muro... Tanto o level 1 quanto o level 2, mas é mais prevendo horda de zumbi. Você precisa de C4, galera. C4. Mas para você fazer C4, você precisa do level 88 e um monte de recursos. E eu acho que ninguém no jogo ainda tem o um level 88. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo que sua casa não vai ser invadida por questões de é, intrusões, tá? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de pedra. Entender um pouquinho de pedra, deixa eu me lembrar como faz isso esse... e um pouquinho de madeira. Essa madeira aqui é para outra coisa. Deixa eu pegar aqui, ó. E eu acho que eu não tenho madeira suficiente. Vou ter que pegar madeira que eu já gastei toda a minha madeira. Deixa eu ver se tem por aqui. Opa, pra cá e não vou ter madeira suficiente. Ah, que trágico! Eu ia upar um pouquinho aqui, mas no caso. No caso não vai dar Deixa eu guardar aqui novamente E eu tenho agonia A essas coisas aqui mal organizadas Corda é aqui, tá? Corda é aqui Assim como o paninho e tal Eu tenho essa mania de organização, tá galera? É, deixa eu já comer aqui Então beleza é, então é isso galera, é assim que você vai proteger seu acampamento você se protegendo com essas traps, aí você fica à vontade aqui, ó, pra upar é, o chão as paredes, e lembrando ó, deixa um espaçamento, porque se você deixar muito próximo, ó, você sofre dano, entendeu eu aqui, não de eu deixei aqui próximo estrategicamente pras pessoas não invadirem esse corredorzinho aqui, ó, porque se elas invadissem esse corredorzinho, traria um perigo então eu selei Toda a, a borda do meu acampamento com essa trap, tá galera? Então assim eu fico bem seguro. Exceto aqui, mas conforme o tempo eu vou mudar. E tá faltando uma aqui. Tá faltando uma aqui. Inclusive deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu me lembrar. Eu sempre esqueço quais ingredientes precisa. Eu acho que eu vou precisar da madeira e eu não tenho mais madeira. Eu já usei toda a minha madeira. Eu precisaria de pelo menos... 10 de madeira E eu não vou ter essa, essa madeira Deixa eu ver se eu acho aqui Não, não vai ter essa madeira É, então galera Eu vou pegar uns recursos, tá? Mas é isso, então Você faz isso Ah, e outra dica essencial Você tá vendo que aqui, ó eu não, eu não cobri o chão totalmente Justamente pra colocar essas coisas aqui Porque essas coisas só podem ser colocadas Na grama, tá galera? Então eu fiz assim, ó E aí o que eu consigo? Eu consigo trazer todos os meus equipamentos Pra dentro do acampamento e manter seguro Porque se fica aqui fora Ele fica exposto que nem, a, que nem o poço aqui de água né Que nem esse postinho de água E minha plantação de cenoura aqui Ambos estavam lá dentro, tá? Mas como... Como eu tive que colocar o tanque, eu acabei jogando eles para fora, tá? Meramente por causa do tanque que, que eu tô montando aqui. Falta coisa pra caramba aqui para montar esse tanque. E a, a moto aqui nem tanto, mas esses itens aqui são muito difíceis de conseguir, galera. Aqui só falta uma roda, esse motor que é muito difícil e esses daqui, ó. Eu tenho, eu tenho um escapamento e tal, o resto tá tudo... Ó, okay, que tá? Então, galera, essas são as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês curtiram e querem mais dicas, meu, que eu tenho um monte de dicas aí para trazer para vocês, não se esqueçam de avaliar, deixando o gostei, comentar, entendeu? E fortalecer aí o canal, é, inscrevendo-se e deixando aquele forte gostei, tá ligado? E... E se você não é inscrito, que nem eu disse, inscreva-se e ative o sino, demorou? Não, mas é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui.